Bem-vindas, meu nome é Fernanda, eu sou diretora executiva da Open de Brasil. Esse é o workshop de Elastic Search com auxílio emergencial com a Juliane Raiol, diretamente de Manaus. Essa atividade faz parte da programação da quinta edição do CODA, a Conferência de Jornalismo de Dados e Métodos Digitais, que é organizada uma conferência organizada pela Escola de Dados, e que é um programa da Open Knowledge Brasil, é, desenvolvido em parceria com o Google News Initiative, com apoio de valorosos parceiros. E, bom, eu vou passar a palavra daqui a pouquinho para a Juliane Raiol. A gente também tem a presença aqui do Mário Sérgio como co-host é, dessa atividade hoje. O Mário é coordenador de inovação cívica da Open Knowledge. É, e vai apoiar também aqui pelo chat fiquem à vontade para mandarem perguntas é, interagirem pelo chat inclusive <coughs> desculpe inclusive já se apresentando e falando de onde vocês vêm qual é a atividade de vocês né até para a gente conhecer um pouco mais e ir direcionando um pouco o workshop para aqui né é, a atividade ela vai ficar gravada vai ficar disponível por Aqui no máximo 72 horas, já vai estar disponível lá na plataforma para vocês. É, lembrando que para obter o certificado de participação no CODA 2020, precisa assistir pelo menos quatro sessões de workshop ao vivo, logando com o mesmo e-mail em que você fez a inscrição. É, a gente está usando a hashtag CODABR20 nas redes sociais, se você quiser acompanhar a discussão mais no que está acontecendo por aí, tem também o canal lá, no Rocket Chat, onde as discussões estão acontecendo como se fossem os corredores, né? Infelizmente a gente não está presencialmente, mas a gente tem os nossos corredores virtuais acontecendo. Bom, mais uma vez, obrigada pela participação. Não deixem de enviar as perguntas. A gente vai estar atento aqui também, tanto eu quanto o Mário, para ir interagindo com vocês. E agradecer também a, a participação da Juliane, que preparou esse workshop para a gente. Juliane, é um prazer estar contigo, a palavra é sua, é, fica à vontade e vamos nessa. Uma hora e meia aí para a gente falar de, de Elasticsearch. Oi, é, eu sou a Juliane, Juliane Raiova, sou aqui de Manaus, e eu vou estar ministrando aí né, nesses próximos minutos aí a gente vai estar falando um pouco mais sobre Elasticsearch e mexendo também é, com os dados do auxílio emergencial. Bem, eu eu sou aqui de Manaus, é, sou graduada em sistema de informação e atualmente faço parte é, da especialização em ciência de dados na Universidade do estado do Amazonas. Trabalho como desenvolvedora back-end em um dos institutos aqui de Manaus e é, eu também faço parte das comunidades Paileiros, Manaus e do Paireta Manaus. Bem, é, vou falar um pouquinho, dar um overview é, nessa primeira parte sobre o que é Elasticsearch e como foi que ele surgiu. É, tem uma história um pouco engraçada sobre a criação do Elasticsearch, né? Porque o CEO da, do Elasticsearch ele teve essa ideia e de desenvolveu o produto porque a esposa dele, ela estava, ela, ela tava criando um restaurante e aí estava é, tentando formar um jeito de disponibilizar as receitas de, um, de uma forma rápida, né? E ele pensou assim, pô, vou desenvolver um produto onde é, essas receitas as pessoas possam consultar de, de maneira, de maneira boa, de que seja rápido de consumo. E aí foi assim que o Elasticsearch foi desenvolvido. E ele está integrado em diversas plataformas. Uh, e aí um pouco mais na frente eu vou estar tá citando um pouco como é que quais as plataformas utilizam uh, o Elasticsearch. Bem, o que, que é essa ferramenta né, que eu tanto estou falando? É, ela é uma ferramenta de busca utilizada em projetos de larga escala e serve também para armazenamento e consulta de dados e ele possui o, o Elastic Search ele faz parte de um de uma stack chamada Elastic que tem de vários tem diversos é, produtos que compõem é, esse ecossistema de manipulação de dados de dados massivos né que vai desde a inserção dos dados na plataforma é, o processamento dessas informações e disponibilização para Algum tipo de visualização, caso seja necessária a criação de dashboards, é, é, implementação de algoritmos de machine learning também com esses dados. Então o Elasticsearch Search, ele, ele disponibiliza um ecossistema todo completo desse pipeline de dados, né, do início até o fim. E é, eu vou também estar falando um pouco sobre uma ferramenta que é integrada ao Elasticsearch, que é o Kibana que ele justamente trabalha nessa parte final dos dados né, para visualização e ele permite que a gente é, tenha insights através de dashboards e consiga utilizar a, a API que o Elasticsearch é, traz para a gente para manipulação desses, desses dados. Bem, uh, qual é o ecossistema, o ecossistema básico? né, como eu já vinha citado anteriormente, tem uh, a gestão dos dados que a gente pode fazer tanto com o Logstash quanto com o Bits, que são outros, outros serviços para essa inserção. Nesse workshop a gente não vai estar tá falando é, de forma é, intensa sobre eles, assim, só para citar. Tem o elasticsearch Search que armazena e ajuda, possibilita a gente a fazer essas consultas, que a gente vai trabalhar um pouco mais a fundo. E tem o Kibana, que a gente utiliza para visualização e gerenciamento dos dados. E quem é que que usa é, esse serviço? né é, Tanto Netflix, é o Uber, é o Slack, é o tu, tu, eu não sei pronunciar direito, e a é Microsoft. Uh, eu não coloquei aqui também, mas o Tinder também é, utiliza o Elasticsearch é, Naquele momento que, a gente, que você vai, entra né, e, e dá um match na pessoa Então ele faz uma busca é, para ver quais é, os outros usuários da plataforma Que combinam com seu perfil E aí tudo aquilo ali é, é o Elasticsearch por trás fazendo consultas uh, Falando um pouco mais, mais detalhado sobre sobre o caso da Uber, que também utiliza a Elasticsearch, é, por que que utiliza, né? No caso, são, pensa só, milhões de dados é, de localização, é, de usuários, de é, motoristas. Então, é, a partir do momento que eu estou aqui na minha casa, aí ok eu coloco o endereço, vou para a universidade. E aí... É, o aplicativo da, do aplicativo da Uber precisa fazer essas, essas requisições para buscar a quais são qual é o menor caminho para para eu chegar na, na universidade. Então são uma quantidade muito massiva de dados que precisam ser processados de forma rápida e ser, serem disponibilizadas para o usuário de, uma, de forma que ele não não não ache ruim. Porque pensa só. Eu estou aqui no, na minha casa, tenho um compromisso daqui a meia hora. E aí eu faço uma consulta e a consulta para eu chegar nesse outro local demora, sei lá, 10 minutos. Pensa só, já passou 20 minutos até eu chegar lá, eu vou chegar atrasada. Então é necessário que a partir do momento que a gente pense em inserir o Elasticsearch é, nos nossos serviços, a gente passe a analisar também o cenário e que ele vai ser ele vai ser utilizado. É assim, ah, o meu usuário precisa que os dados eles sejam consultados de forma rápida, essas informações precisam estar disponíveis é, em tempo real. Então, são uma série de fatores. É, uma outra coisa também que utiliza dentro do aplicativo da Uber, o Elasticsearch, é quando a gente faz uma mudança de rota. Por exemplo, eu estou aqui, é, eu disse que eu ia para a universidade, ah, mas mudei de ideia, vou precisar passar no shopping. E aí, o motorista que aceitou a corrida já estava já certo de que ele ia me levar para a universidade, né? mas aí eu mudei a rota, então preciso é, enviar essa nova localização para ele de uma maneira rápida. Então, tem essa troca de informação que precisa acontecer em, em pouquíssimos minutos. E tudo isso por trás, é o Elasticsearch que trabalha. E então você vê que é, é algo é, bastante, bastante benéfico né, para ser inserido nos, nos diversos produtos. E aí, é, quando a gente começa a pensar, beleza, é, eu sei o que o Elasticsearch faz, é, sei mais ou menos como eu posso inserir no meu serviço, mas Será que vale a pena trabalhar com, com o search? Então a gente precisa é, avaliar alguns aspectos, por exemplo, desde escala, velocidade e relevância. Será se é, o meu serviço que vai atender... Digamos, eu tenha... Vai atender somente a minha rua. E aí ah, eu tenho 10 clientes que vão utilizar aqui o meu, o meu aplicativo da padaria. Será se vale a pena adicionar um Lasky Sushi? Ah, mas é isso, eu pensar de forma de forma mais escalável, né? Ah, mas eu, eu tenho aqui uma padaria aqui no meu bairro, que no meu bairro São José, aqui no São José. Mas eu também quero colocar uma uma filial da minha padaria ali num bairro chamado Parque 10, num bairro chamado Ponta Negra. Eu quero que esse serviço cresça, não só... Aqui no aqui em Manaus, eu quero que ele vá ao alcance todo o Amazonas, ao alcance todo o Brasil. Então, à medida que mais nossos serviços eles vão aumentando e a quantidade de informações, de clientes, de requisição vai também crescendo, aí a gente já vai começando a pensar, pô, eu acho que talvez a arquitetura que eu montei agora, né tá, montei com um banco de dados é, relacional, com uma base pequena, talvez seja necessário colocar um, um, uma tecnologia que utiliza essas informações e disponibiliza de forma rápida. Então, acho que talvez eu já comece a colocar umas que Então, tem essas escalas é, de serviço que a gente precisa avaliar. Porque tem muito daquilo, né? É, matar uma formiga com um canhão. Às vezes, será que vale a pena é, adicionar um serviço desse? É, se eu posso utilizar um banco de dados tradicional, né? Que atende o meu serviço. Então, a gente precisa avaliar bastante... Esse tipo, de, esse tipo de ação, de relevância né, do serviço pelas pessoas. Ah, bem, como é que os dados eles são, é, são armazenados né, dentro do, dessa ferramenta? É, eles ficam no formato de eSON, é, estilo um banco de dados no SQL. Então, é, a gente fala muito de banco de dados relacional, né? que os dados estão lá estruturados, no, como se fosse uma tabela. E, e aí, lá no Elasticsearch, a gente já começa a ver um formato mais diferente, onde tem informações desde ah, quantos dados vieram nessa consulta, qual o nome do documento que eu estou trabalhando. Então, as informações elas estão estruturadas desse jeito. Eu vou... É, a, à medida que eu vou explicando, eu vou... A, eu vou apresentando, né? Eu vou explicando como que os dados eles estão armazenados lá. Esse aqui é um overview, assim, ó, os dados estão como, como JSON. E aí, eles são agrupados em um index. O index, ele é... É o um conjunto desses Jasons, desses documentos, dessas informações que eu estou armazenando no meu banco de dados. Por exemplo, eu criei um chamado auxílio emergencial. Então, dentro desse meu índice tem, dentro do meu índice auxílio emergencial, tem vários documentos e informações com essa base de dados do auxílio. Fazendo uma pequena analogia aqui, quando a gente olha para os modelos de... Armazenamento de forma tradicional, a gente tem uma tabela. Já na Elasticsearch, a gente trabalha com um índice. Um e aí, cada registro no banco de dados, é, é, a gente chama de registro. São registros no banco de dados, né? Já na Elasticsearch, a gente chama de documentos. Então, é, e esses documentos, eles estão nessa seguinte estrutura: tem um, um HITs, e dentro do HITs, tem as informações do meu, do meu index que é onde está armazenado esse documento. E dentro dele tem uma chamada source. E esse source é onde tem as informações que eu quero trabalhar. Por exemplo, tem um mês de disponibilização, tem é, o código do município, tem o nome do município, tem o nome da pessoa que foi beneficiada... É, tem ah, o valor do benefício e entre outras informações de modo geral a gente tem um index e dentro de índices a gente tem pequenos documentos que são os meus dados né que estão armazenados lá é, como é que foi eu como é que foi o processo para eu pegar esses dados e é, disponibilizar as questões? É, eu, eu mandei mais cedo. É, deixa eu colocar aqui. Eu mandei, eu mandei aqui no chat o link onde está. Onde. Oi. GitHub, né, Ju? Isso, mandei o link do GitHub. Eu mando lá... para o pessoal aqui de novo. Tá bom. E é, eu peguei essas informações lá do portal da transparência da união peguei um csv um dos dados do auxílio emergencial e aí eu fiz um tratamento nesses dados para inserir no elastic e, assim, e aí a gente vai trabalhar com esses dados que já estão já foram inseridos já no elastic search bem é... Entendendo todo esse contexto, né, de index, indexes e de documentos, como que a gente faz para pegar essas informações de lá? É, o que Search ele possui uma API onde eu posso fazer, pode, posso inserir dados, fazer consulta, posso alterar, e posso fazer deleção de informações. E é, são aqueles os métodos é, HTTP: um post, um get, um put, um delete. Bem, aqui eu, a gente vai começar mais a parte mão na massa, né? Vamos construir nosso próprio index para entender de fato o que é esse Elasticsearch. Bem, eu não sei se acho que foi muito rápido. É... Deixa eu ver aqui no chat. Ó, no chat tem... Fiz uma pergunta... Oi, Ju, aqui é o Mário, tudo bem? Oi, eu estava ter... ah, é, tentando falar, desculpa, eu estava eu no mudo aqui, eu ia te, agora o Mário começou a falar também, desculpa, Mário. É, não, Ju, eu só ia te interromper antes para você avaliar se é, o, se é o caso de responder agora ou se você ainda vai falar sobre isso, mas o Vitor está perguntando é, se você buscou a tabela lá na, no portal de transparência ou se foi raspagem? Você falou, né? Você pegou no portal transparência. Isso, eu, eu, eu fui diretamente no site do portal da transparência. Eu posso, inclusive, até abrir aqui. Eu vou abrir aqui para quem... Acho que é legal não... mostrar como é que estão os dados, se você tiver o... Algum... E, e, e no GitHub que a Juliane colocou, eu acabei de colocar o link aqui no chat também, é... ela colocou... O link para o portal da Transparência, para onde está esses. o um, caminho direto para os dados também, Vitor Pronto, acho que começou. Eu comecei a. a, a transmitir aqui minha outra tela com dados do portal transparência Está aparecendo outra tá aparecendo tá sim Então é, eu vim aqui no portal transparência da União e selecionei, por exemplo, o mês de abril. E aqui no mês de abril, ele me ele redireciona para um link no OneDrive. E esse link ele é bem pesado, eu achei assim. Aí ah, eu vou já aparecer aqui. Aí eu baixei essa informação. Aí eu esperei ela ser ser carregada. E aí em seguida eu tive eu tive algumas questões para para organizar os dados, né? Porque é, são, por exemplo, eu inseri no Elasticsearch esse, esses dados de e, de de abril. E aí tem, se não me engano, 18 milhões de, de pessoas, um pouco mais de 18 milhões. E aí é muita coisa. Então, como é que foi o processo para eu inserir lá? Deixa eu... Acho que eu tenho aqui... Tá, acho que tem outro... Aqui. É, eu utilizei para tratar essa, essa essas informações uma biblioteca do Python chamada Desk. Aí depois que eu tive esse dado baixado baixei esse, esse SV, CSV que demorou bastante também agora está um pouco mais lento por conta da internet. Eu utilizei essa biblioteca chamada Desk que ela assim eu tentei abrir esse esse CSV com pandas mas o Pandas, ele não conseguiu, porque são muitos dados, são muita informação. E aí também estava demorando demais. Aí eu utilizei o Desk, que ele consegue paralelizar essas informações do CSV que vão ser abertas, né? E, e eu trabalhei com ela. Vou até deixar aqui o link. Aqui no... Vou deixar aqui no chat. Eu, eu, a, primeira, a minha primeira é, Tipo de abordagem Para pegar os, os dados de lá Eu tentei fazer com, com raspagem Mas aí eu fiquei Eu fiquei travada aqui Nessa, nessa tela Quando eu estava fazendo Eu estava tentando fazer com os scrapar E depois foi mudando E aí eu achei assim ah, eu Acho que eu vou só baixar mesmo e, e inserir lá Mas assim é, é, são muitos dados, eu acho bem... E é, aí, assim, outra coisa que quando eu abri, por exemplo, o CSV, ele veio, os dados vieram tipo coluna, mês, espaço, disponibilização, assento, veio bem, bem desse jeito, sabe? Aí com o Desk, eu consegui abrir o CSV, eu fiz um, eu renomeei esses, é, essas colunas e aí fiz a inserção lá. Eu vou, eu vou abrir aqui para vocês mais ou menos como tá, como foi o script que eu utilizei para inserir os dados lá na last question. Então. Quando eu baixei os dados, eu, eu inseri eles numa pasta chamada data, aqui no meu repositório chamado auxílio emergencial data pipeline. E aí é, eu fiz uma espécie de processamento. Aí nesse processamento eu pegava esses dados, eu renomeei, né, eu coloquei dados.csv, e eu fiz essa leitura com com dash que o dash ele é baseado no pandas só que ele é um pouco mais escalável assim por assim dizer e aí eu fiz essa, essa leitura desses dados renomeei essas colunas e aí eu transformei é, esse csv em um arquivo json e aí ele converteu para json e aí no momento que ele foi convertendo como é, era, um, era muito grande, ele foi quebrando em partes. Aí, por exemplo, tem essa primeira parte aqui. E aí é, é um arquivo com com esses com esses dados já num com com um JSON, todo organizadinho e tudo mais. Mas assim, é, quando eu comecei a trabalhar com essas informações eu, eu penei um pouco porque o meu computador eu tava rodando, eu não estava rodando acho que o Elasticsearch na cloud, né? Eu tava rodando com um Docker aqui no meu computador. Aí eu processava essas informações, eu tinha um Elastic Surch rodando aqui no meu Docker. E aí o meu computador chega tava, chega tava lá rodando assim. Parecia que ia voar, como se fosse uma turbina mesmo. Tá, aí continuando. Aí deixa eu só. você quer é um teste que eu tava fazendo, para só um. E aí depois que eu, que eu fiz o processamento, eu fiz a ingestão desses dados lá. E aí eu fui no meu, no, no meu JSON, né? peguei todas as partes que ele tinha sido distribuído e aí fiz um processamento, utilizando é, uma outra forma de inserção na LASC, que é um book, quando, assim, quando você quer inserir um CSV, se ele é grande, a partir da sua máquina, de um código Python, é, no, o pessoas que ele utiliza esse book, né? Que você insere um JSON e aí ele faz um, uma inserção no Alasky a partir de um JSON. É foi por isso que eu precisei fazer todo esse processamento. Mas, assim, é, essa aqui foi só a, a parte de inserção dos dados mesmo, né? Aí... Vamos lá. Ah, vocês... Ou, vocês conseguem abrir um... um... um Jupyter Notebook? Deixa eu ver onde está o chat. Sim, tem algumas pessoas falando aqui ah. no chat. Ah, Sim. É porque sumiu aqui onde eu. Ah, tá aqui. Opa, tá bom. Aí qualquer dúvida, vocês podem me perguntando, que eu tô falando aqui. E quem conseguir fazer o download do do GitHub que eu, fi... que eu baixei, é... inclusive está até configurado já. Assim, eu fiz um. Eu tô nesse nesse exemplo. Eu estou utilizando, eu estou utilizando uma biblioteca do Python para que trabalha com Light Search. E aí aqui no notebook que eu subi, a gente tem o auxílio emergencial e o o Coda BR. Eu vou começar com essa parte do, do Coda.br. Daqui. Então, é, para não ter, para a gente não ter que ficar rodando com Docker o um Elasticsearch, eu disponibilizei, eu criei um, uma instância do Elasticsearch na cloud, no Elasticsearch Cloud, que é esse daqui. Tá no vou mandar aqui também. Vou mandar aqui no link. Para todo mundo ter acesso. Ó. Aí eu já inseri e usuário e senha. E aí aqui a gente tem um, um Elasticsearch para conseguir acessar. É... A biblioteca do Python que eu estou utilizando é essa aqui, Elasticsearch. uma biblioteca bem completa que tem que apresenta desde a parte como se conectar com, com o próprio Elasticsearch, é, como fazer as consultas e entre outros assuntos. Deixa eu só mostrar aqui. Pronto Tá É Ah, sim Já sim, já sim Já sim Eu vou Vou, vou esperar um pouquinho aqui Até todo mundo abrir o Jupyter Tá, eu fiquei. É, esse aqui é o link para. É o link e a senha. Do Elasque. aqui é a biblioteca que eu estou utilizando. Pronto. Ah, vocês podem ir falando aqui eu tô vendo o chat, em né? qualquer coisa eu vou, vou parando. Tá, aí... dando prosseguimento. Uh, eu tô utilizando essa biblioteca do cliente do Elasticsearch. E aí, é, ela é bem interessante, porque eu posso passar, por exemplo, onde o meu Elasticsearch tá, tá, tá sendo hospedado, e aí como né, nesse caso eu estou trabalhando com as pessoas que tem é, username, tem uma senha, aí eu consigo passar aqui. Opa, eu vou colocar aqui é, o código que eu utilizei para processar. Aí. Aí, qualquer coisa, dúvida que vocês tiverem, vocês vão me falando, principalmente em relação a esse código também. É, tem algumas informações que eu acho que eu estava vendo aqui. Eu acredito que eu não subi todo, né? Principalmente agora que eu modifiquei. Aí eu vou, vou modificar e já vou estar tá mandando também para vocês. Ah, tá. Aí eu faço, aí eu. É, crio aqui né, uma instância do meu Elasticsearch, faço, abro essa conexão. é Como tá nesse modelo, eu precisei passar o usuário uma senha e passar a porta onde que o meu Elasticsearch está rodando. Mas digamos que eu estou rodando com o Elasticsearch local. Eu instalei na minha máquina é, ou então eu configurei com Docker. Como que seria isso? Eu só teria que passar. É, criei um, um, um cliente, né, aí passando Elasticsearch. Search, e aqui dentro ficaria, digamos, está rodando no localhost, está rodando na porta 9200, e aí é, já estaria funcionando, por exemplo. eu executei aqui, agora eu já tenho uma conexão com o Elasticsearch. Como eu vou saber se minha conexão deu certo? Eu posso vir aqui e colocar um ponto info. E aí ele está processando aqui, né? Ele vai pegar as informações é, do meu LaskSush. A, a instância que ele está, a versão que eu estou trabalhando. a a versão é, do version, por exemplo, que é por onde eu acho que vocês roda também. Assim, tem diversas informações. Então, eu consegui fazer a conexão lá, deu certo. E aí... Uh, uh, agora eu vou fazer um... Vou criar... Vou mapear um índice, O que é isso? Eu vou pegar os campos... Uh, os campos... É que eu quero que tenha no meu Elasticsearch Search, eu vou criar um index né? Vou criar um, uma tabela onde meus, meus documentos vão ser salvos. E aí, uh, eu dei o nome de coda-br, é, Coda e aí eu vou mapear aqui. Por exemplo, eu passei... Uh, eu estou criando um dicionário, né? Mappings. Aí dentro desse Mappings tem... No Python, nesse... Sim, sim, sim. Eu criei, é... eu criei esse Jupyter, eu, inclusive eu disponibilizei lá no GitHub só para vocês executarem e aí conseguirem acompanhar por lá, tipo, todo exemplo tá lá completinho. Só contextualizando, Ju, porque nem todo mundo está vendo o chat, porque às vezes o chat vai só para os painelistas. Que é o Vitor está perguntando se é para entrar no Jupyter nesse usuário. Né? E aí, a Ju está falando sim, ela criou com esse usuário, é para todo mundo poder acompanhar na oficina. É isso, né? Uhum, é isso, é isso mesmo. Aí, é, aí, Voltando, né? tem as propriedades desse meu, desse meu index. Aí eu passo um, é, a UF, né? que é aquela sigla lá do meu estado, o nome, a idade e a profissão. Mas aqui eu estou só criando um exemplo, né? para a gente ver como é que cria um index na Masticsearch, um básico. E aí, é, eu executei isso. E aí, em seguida eu utilizo um comando dessa biblioteca do Elasticsearch chamada índices.create e aí eu passo o índice que eu quero criar que é esse coda-br e esse e no corpo dessa minha função vai ter um body chamado mapping que eu vou passar todo esse dicionário aqui e aí ele vai criar um index lá aqui é porque eu já criei o índice, né? Ele, esse esse mix já existe lá no Elasticsearch. Por isso que ele apareceu desse jeito. E deixa eu só... É, colocar aqui. Pronto, acabei de fazer a lição aqui dele e aí foi criado. Aí a mensagem, ó, conseguiu criar o index core-br então se a gente for lá no nosso Elasticsearch, a gente vai conseguir ver ele. Ó, deixa eu abrir aqui, né? Aí eu venho aqui, ele funciona como o HPI mesmo, traço br e aí está aqui criado. o map inclusive, aqui tudinho. Aí para melhorar ainda mais a visualização, eu consigo eu consigo ver com o Kibana. Eu vou passar o link do Kibana para vocês, que é justamente aquela ferramenta... Para conseguir ver os dados do Elasticsearch. Se vocês entrarem aí, dá para ver. Ah, essa aqui é a tela principal do Kibana. Consigo ver os dashboards, posso criar um canvas aqui. É parte de Machine Learning, parte de Logs, se ela tem um sistema que né? quer rastrear os logs do meu sistema, parte de visualização, transformação de dados, é uma ferramenta muito completa. Aí a gente vai aqui, é aqui, na, aqui no menu hamburguinho, né? de e aí vai em Management e DevTools. Aqui no DevTools, a gente consegue ver os dados que estão lá no Elasticsearch. Né? Também uma outra forma de, de trabalhar com essas informações. Tem a Biblioteca do Python, mas também tem aqui o Kibana. A gente consegue ver. Por exemplo, aqui eu peguei uma informação padrão do Elasticsearch. E aí ele vai, vai apresentar para mim. Bem aqui do lado, é só carregar onde carregou todas as informações do Elastic que surge. Eu criei um índice, né? Aí vou mostrar aqui para vocês como que a gente visualiza esse índice aqui no Kibana. A gente vem criar um get, coda br barra por exemplo Acho que é assim que funciona também Ó, vendo do jeito melhor aqui o mapping que foi criado aqui tem um coda br com um mapping de idade a idade do tipo inteiro o nome do tipo text profissão do tipo text e o F do tipo text aí ele mostra aqui um timestamp da data que foi criada e é, outras informações. Continuando. E aí agora eu quero inserir um dado na AlaskySunch utilizando essa biblioteca. Como é que eu faço? Eu, eu criei um documento, um, um outro, aqui no que a gente trabalha muito com, com dicionários, né? E aí eu criei um outro dicionário passando esses campos, UF, nome, idade, profissão. Aí eu criei aqui é... ah, eu criei aqui um Juliane, idade de 23 anos, profissão programadora. E aí eu utilizo um, um ponto, index, é esse ponto index. que ele vai fazer essa inserção lá no diretamente na Elasticsearch. E aí, ele inseriu esse dado lá. Ah, como eu sei que essa informação realmente foi, foi inserida lá? Primeiro, porque a mensagem, ele já aparece aqui também, ó. Ele retorna um JSON, de Result, Created. E é, eu quero fazer uma, uma consulta, né? Para saber se isso vai realmente funcionar. E aí, mais uma vez, eu crio um dicionário. Aí dentro dele eu coloco esse parâmetro carry. E dentro desse parâmetro, coloco esse, esse, esse match all. E aí, eu passo no meu client chamado search, index recebe index, que é o index do CodaBR, e esse body, que é justamente o corpo da minha consulta. Bom, e aí ele foi lá na Magic Search e fez essa consulta para mim. E como como que isso funcionaria aqui no aqui no Kibana? Eu criei um GET, passo o br barra, manda lá em search. Aí eu crio aqui né, carry, aí eu vou pegar todos os dados que foram inseridos já na Elasticsearch. Ele foi lá. Mostrou as informações, retornou, né, um documento com o HITS, aí o HITS vem aqui, e aí dentro do Source, ele tem as informações que eu inseri lá na LASC. Tem aqui, profissão programadora, Juliane. E aí ele tem aqui, ó, na LASC que Source só tem um dado inserido. Um dado. Aí, é, digamos que eu queira fazer um, um update. É, eu quero mudar minha profissão para jornalista. Então, eu crio um documento, eu crio um outro dicionário, aí eu passo doc. E dentro desse doc eu passo uma profissão. Aí, profissão de jornalista. E aí, eu utilizo uma função chamada update. E aí eu passo o meu ID. Quando eu faço a criação desse meu Elastic, eu pego, ele me retorna né, o ID do meu documento. Aí eu pego essa informação, aí eu insiro nesse campo e aí realizo o update dessas informações. Aí, opa, está aqui. Que na verdade é esse. Como eu criei um novo, é esse. Esse documento aqui. E aí ele foi atualizado. Ah, agora eu quero ver as informações de novo. E aí foi atualizado com a profissão de jornalista. E aí eu quero... É, eu quero apagar todos os, todos os dados que tem jornalista lá na, no meu, meu Elasticsearch Aí eu faço isso com uma carry Vou fazer uma deleção com uma consulta E aí eu monto, né? O corpo, geralmente o corpo da consulta é uma carry Aí eu passo dentro dele um match E passo o campo e o valor do campo que eu quero que seja, seja deletado então, eu quero todos que tenham jornalista. Aí utilizando o Delete by Carry. Eu faço a deleção. Não teve nenhuma falha. Foi uma pessoa deletada. E aí eu faço essa consulta. Aí agora eu não tenho mais nada. Aí, esse, aqui, esse aqui foi um overview, né? De como utilizar o Elasticsearch de forma básica. de... Inserir dados, é, de, de fazer consulta, de fazer atualização, de fazer seleção. Todas as informações elas estão lá no GitHub, e aí tem um passo a passo, tudinho, como utilizar essa biblioteca. Aí, voltando aqui. Aí Essa primeira parte foi quando a, gente começa, quando a gente começou a construir nosso próprio index e, e viu como é que funciona essa parte de, de operações básicas no Elasticsearch E viu também um pouquinho de do, do como mexer no Kibana. Bem, agora a gente vai fazer uma parte de, de consultas na base de dados do, do auxílio emergencial. Aí eu vou começar a explicar aqui algumas, alguns tipos de consulta que a gente vai trabalhar. Aí, por exemplo, a gente tem esse body, né, que eu estava mostrando lá, com essa carry e esse match all. Quando a gente tem uma informação inserida nas nosso questões, ele vai retornar só aquela informação. Mas se eu tenho 100, se eu tenho 200, se eu tenho 1 milhão, quando eu passo esse parâmetro match all, ele vai me retornar só os 10 primeiros de valores. Por quê? É uma definição do Elasticsearch. É, por padrão, ele retorna só 10, 10 valores. Mas nesse caso, eu quero retornar mais, eu já utilizo um parâmetro chamado size, que é que eu passo carry, sempre esse parâmetro carry, né? esse, esse match all, e aí eu passo embaixo um size, por exemplo, eu quero retornar os 20 primeiros. Aí, vamos lá. Aqui. Aí a mesma coisa. A gente vai fazer o, a, o nosso login na Elasticsearch, né? Aí eu vou ver se essa conexão ela foi... Se deu sucesso mesmo, né? Se ele conseguiu conectar. Deu certo. You know for search. Aí a gente sabe que o index é esse auxílio traço emergencial. E aí agora, beleza. Quero ver quais são... É, como é que esse eu acho que só está mapeado? Quais são os campos que tem lá? Aí... Opa. Aí eu passo o um indexes get mapping eu peguei o mapping desse Elasticsearch Olha, Lá tem o código do município Aí lembra né, que quando a gente começou lá no início, pegou a base de dados Tava com acento, tava tudo com espaço E aí depois da tua transformação é, Eu consegui trabalhar com os dados é, um pouco mais organizados, por assim dizer E aí é, Tem campos então, de tipo long, porque são números bem grandes é... Aí eu, é, eu passei o CPF como um text, aí os demais campos como um text também. E aí eu quero ver aqui a configuração do meu index, né, quando ele foi criado e tudo mais. Aí eu, eu uso esse index.getsettings e aí ele me mostra as informações. Aí eu também consigo ver as estatísticas, é, é, total de atualizações, o é, total de valores no índice. Aí eu utilizo esse index.stats, que é as estatísticas realmente do índice. Vamos passar aqui. É, alguma, alguém tem alguma pergunta? Enquanto o pessoal está quietinho aqui no chat Mas podem ir colocando, pessoal Vão colocando as dúvidas que a gente vai falando aqui ah, Beleza, vou seguindo aqui Manda beijo Aí ah, vamos lá Vamos, vamos pegar esse tá de registros aqui isso isso Vitor é, o Vitor ele perguntou é, se nesse último link é para usar o user e a senha que eu tinha passado antes e é isso mesmo a todo mundo todos esses índices é, todo todo esse, todo o index, as informações delas que são são os mesmos Estão né? lá naquela link que eu disponibilizei beleza vamos lá, vou mostrar aqui pelo, vamos ver aqui pelo que bom, um get, aí eu vou acessar o meu auxílio emergencial, vou fazer um search, para que daqui a gente consegue ver dados de maneira forma, formatada. As 10 primeiras informações né, que, ele, que ele pegou de lá E aí veio, ah, por exemplo é, Uma pessoa que era do é, Do Recife E aí ah, Tem uma série de, de dados aqui né? Tudo mais Inclusive, por exemplo ah, O valor do benefício foi 600 aí teve pessoas que segundo a base de dados né o benefício já veio 1.200 que tem também a gente precisa avaliar que por exemplo ah, tem um enquadramento bolsa família e tal ah, essas informações são as 10 primeiras informações aqui aí vamos ver é, quantos quantos dados tem nesse Elasticsearch. quantas informações foram foram foram inseridas, por exemplo aqui ó, a gente tem esse total de desses dados aqui que é um milhão oitocentos mil oito Ô, agora é aquele momento que se a gente tivesse numa sala presencial, todo mundo ia, todo mundo ia fazer, ó, oh! muito legal, muito legal. A Laura tá falando aqui no chat, tá? Que demais isso. Aí, é, aqui eu só coloquei, é, só tenho os dados de, de abril, né? E aí a gente colocar, inserir mais dados, é... Seguindo aquele processo que eu fiz, eu teria que baixar e rodar de novo para inserir mais informações. Tá. Aí vamos lá. Aí, a gente tem aqui né, nos 10 primeiros. Mas aí eu quero retornar. Ah, veio pouco dado. Eu quero. Eu quero retornar agora o.. Sei lá. Os 20. Os 30. Aqui, sei lá. 35. Aí ah, eu crio aqui uma query de novo, que ela esquece é search, mas eu passo com esse, com esse parâmetro aqui, size. E aí... Eu já venho já, e... já pegou e me retornou outras informações. Uns 35, já me retornou muitas pessoas aqui. E aí a gente vai manipulando, né? Dependendo do... Da, do nosso objetivo, eu quero retornar só os 10 Pra mim tá bom Mas eu quero retornar 10 mais um pouquinho E aí como que eu faço para retornar tudo? Porque são muitas informações, né? Então, tem, tem um milhão, um pouquinho aí Como que eu faço para retornar todos esses dados? É, então uh, Por padrão O Elasticsearch Ele permite que eu passe um valor máximo De 10 mil Nesse, nesse formato aqui de consulta por Exemplo, ele vai fazer uma busca aqui. Aí ele me retornou 10 mil, porque é o valor que ele consegue aqui nessa... É, nesse tipo de operação. Mas aí se eu tiver, mas eu tenho um milhão, eu quero retornar um milhão, porque eu sim. Se eu passar 10,001 aqui, ele já vai dar problema, por exemplo, ó, eu já deu um Illegal argument exception. Eu não consigo passar uma janela de mais de 10 mil. E aí o Volatik Search, ele pensando nisso, né, ele já me, ele me oferece uma forma de trabalhar com, as, com esses dados de forma um pouco mais maior. Eu utilizo um scroll, eu tenho um, um, uma função, por assim dizer, chamada scroll, que eu não consigo, eu não consigo mostrar aqui pelo Kibana. Mas ela funciona da seguinte forma. É, eu pego os primeiros 10 mil dados e aí nessa minha consulta ele vai me retornar um, um scroll ID. E aí na próxima eu pego o scroll ID e passo é, para a minha consulta, né? Até que o scroll ID me tornou os 10 mil, então tem que me tornar os próximos 10 mil. E aí a consulta vai vindo por janelas, sabe? Os 10 mil, os próximos 10 mil, os próximos 10 mil. Até completar um milhão. Então, é dessa forma que ele que ele pega mais dados, né? Para conseguir completar um ciclo completo. Que é esse aqui. E aí a gente tem que.. É... É tomar cuidado, né? Sempre ver qual é o nosso objetivo no nosso sistema. Por exemplo, eu tive um problema quando eu estava trabalhando com essa parte de tamanho de arquivos, né? É, eu tinha que desenvolver uma REST API que pegava os dados lá do da Elasticsearch. E aí eu não sabia que o Elasticsearch, com esse método tradicional, ele me retornava só os 10 mil. E aí eu passei uma consulta, eu lembro que ele estava numa reunião com o um gerente, tá? a gente estava apresentando o que a gente tinha feito, aí ele olhou assim, Tá, mas e aí? Se eu quiser 10.001. a gente não, vai dar tudo certo Vai conseguir E aí deu um erro, né? Bem na hora que a gente está representando o nosso produto o pro gerente Aí ele ficou assim, pois é, né? Então o Elasticsearch... Aí foi quando eu descobri que o Elasticsearch, por padrão, não retorna mais de mil Aí tinha que usar esses outros métodos de scroll e tudo mais Aí beleza a ah, essa nossa que essa nossa consulta aí eu, eu quero fazer por exemplo agora uma consulta eu quero ver todo mundo que tem que é de Manaus aí eu já eu já passo assim ó Vamos lá. É... Carry. aí eu coloco já crio já utilizo já um outro parâmetro chamado match e aí dentro desse match eu coloco o nome, nome município, que é justamente o, a, a coluna né, que eu quero trabalhar, e o valor. Aí eu quero pegar de Manaus. E vamos lá. Get. Auxílio emergencial barra. Search. aqui Aí como sempre eu quero ser uma Então ah, que beleza, eu quero match. Aí utilizando pelo Kibana, a gente já, já vê que ele retorna né um campo e o text. Aí eu tenho aqui, ó, quero o nome do município. Eu quero Manaus. Opa, ele não encontrou ninguém de Manaus. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui um... Recife. ver aqui de Recife. É, por que, que ele não encontrou ninguém de Manaus? Então, quando eu estava inserindo uh, os dados, o que, que aconteceu? Eu rodei aquele script, né? Aí ele foi inserindo, foi inserindo, foi inserindo, foi inserindo, mas era tanta informação que teve um momento que ela acho que o Sushi falou assim, opa, peraí, vamos, vamos se acalmar. É, não consigo pegar mais informações, essas informações agora. Aí é, ele rodou.. É, logo os primeiros um milhão de informações. Então, tipo, por exemplo, quando a gente fosse rodar completa aquela base de dados, então daria muito mais de um de milhão. Quando eu estava rodando no local, aqui nos meus testes no, pelo Docker é... nossa, deu acho que, acho que 8 milhões, por aí, assim. Isso aqui foi muita gente que foi inserida e tudo mais, lá. Né? E aí, por exemplo, isso aqui com o município de Recife. Aí eu passo o né, município aqui e aí eu vou conseguindo pegar as informações de lá. Aí, mas digamos que eu não quero fazer a consulta por, por município, eu quero fazer por nome. Vamos ver aqui. Nome. B Rafaela. Aí ele me retornou. A Rafaela aqui. Até tem a Rafaela Sitchkowski Aí de novo a Rafaela Aí tem a Rafaela Pasquim Tem a Rafaela Gardiolo. Aí a Sitkovski Tá aqui também a Rafaela Alves Araújo Isso isso. Aí no, ca... e aí no caso, como a gente está usando esse padrão Match, né? Ele vai me tornar só as 10 primeiras Rafaelas lá que ele conseguiu pegar. Mas aí, para retornar todas, todas, todas, eu utilizo um, um size. E aí é aquele padrão de busca, né? Eu quero até 10 mil. Aí ele me retorna várias informações. E aí, se é, vocês perceberem, foi até rápido. Foi bem, bem instantâneo, assim, para ele me retornar. Considerando que a base de dados é bem grande, ele conseguiu pegar várias informações. Então, vamos lá. Tá, beleza. Mas aí, eu... Eu tenho aqui... Eu tenho... A Rafaela, e aí eu quero ver, todas as Rafaelas, eu quero saber, fazer uma busca combinada. Rafaela de Recife, Rafaela de São Paulo, Rafaela de Manaus. E aí eu já começo a utilizar outros parâmetros lá do Elasticsearch. Aí a gente tem uma carry, continua carry sempre. Aí a gente passa a utilizar um parâmetro chamado bool. Vai dizer que aquilo ali vai, ser, vai me retornar um, um true ou false, por exemplo. E aí, dentro desse bool, eu coloco um must, que para o Elasticsearch funciona como se fosse um end. E aí, dentro desse must, eu passo o meu conjunto de queries de né? Aí eu utilizo o match, aí o nome do município que eu quero pegar, match o nome do beneficiário, que é a Maria, por exemplo. Aí... Um momento aqui... Obrigada. Aí, a Mari, vamos lá. Está aqui, o nome do beneficiário. Quero pegar uma... Quero... Vamos montar aqui a consulta. Bu. Must. Aí, eu tenho... Aqui a minha a consulta que eu quero fazer Nome beneficiário hum, Rafaela. Vou ficar tudo nesse formato. Match e os campos que eu quero. A tornou todo mundo, Rafaela. Mudou o Rafaela aqui, aquele, aquele Rafaela com dois L's né? E aí é, eu posso ir Posso ir combinando. Vamos lá ver aqui outros valores. Vamos ver aqui um. Um Rafael Não quero dar controle aí me retornar a todos oh, Recife, Rafael E aí a gente vai A gente vai, vai brincando né, Com essas informações de, Vai pegando os dados Vai conseguindo eu consigo trabalhar com eles. Deixa eu só... Eu vou, eu vou mostrar para vocês agora é, como, como é que aparece né, esse, quando esses dados eles são inseridos na Elastic pelo script que eu, que eu criei. um momento tem tenho... ó oh. aqui por exemplo o que eu fiz eu peguei aqui esse esse parte 10. Esse parte 10, são essas informações. Vamos ver. Não tem informações, muita informação aqui de Manaus. Aí eu processei aqui parte 10. E aí eu tô fazendo ele inserir lá no Elastic, né? Aí ele está inserindo aqui, ele tá fazendo o um método post, inserindo nesse nesse endereço e fazendo um, um book. Essas informações já estão sendo inseridas lá. E aí a gente consegue já ver. Opa, deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver aqui na Elastic. Vou ver aqui pesquisar. Manaus. Bora ver se tem já fogo inserido. Ó. Já tem gente de Manaus, ó. Aqui. Aqui tem Rafael. Por exemplo, Ivo Rafael, Jesse Rafael, João Rafael. Aí ele está tá trabalhando para inserir outras informações de, de Rafael aqui em Manaus. Aí, digamos que eu queira... Vamos ver se... Vamos pegar aqui... no um beneficiário é... deixa eu ver aqui quantos dados já foram inseridos ó a gente tem logo no início a gente tinha um milhão né agora eu já tem um milhão e oitocentos agora tem um milhão e novecentos vai aumentando e à medida que os dados vão sendo inseridos lá vai vai crescendo esse nossa, a nossa quantidade de informações para mexer e tudo mais. Aí vamos ver aqui os é, usuários de Manaus que estão no enquadramento Bolsa Família. Aí ele vai me retornando aqui. Lívia Luiza Lívia Emanuele Lívia Luciana Lívia Lourana E aí ele vai pegando várias, várias informações E aí a gente consegue ir montando né? Tem várias, é, tem várias formas de se montar consultas na Lasky Search a gente pode ir combinando esses dados a própria documentação dele. Coloca aqui. É, é, bem, é bem rico, assim, né? E aí a gente, a gente consegue, consegue entender várias. Posso fazer agregação, por exemplo. Pato aqui. Não quero entrar na Cláudia. Tem essa parte de aprender. Aí tem blogs Aí tem ó, documentos, eventos, vídeos, comunidade, consultoria, treinamento Eu vi uma série de vídeos do Elasticsearch né, que eles vão criando A semana Elasticsearch, por exemplo Aí ele vai pegando desde a base é, a, da, da infraestrutura, como é que foi criado Quem usa E aí ele vai mostrando assim, ok A gente deu uma introdução Aí agora é, vamos mostrar como é que funciona a arquitetura por detrás do Elasticsearch. E aí ele vai explicando, né? É, questão de cluster, questão de, de, de informações mais... Mais de infraestrutura mesmo. E aí depois que ele termina essa parte, de dar um overview de como funciona por dentro, ele já vai pegando assim, ok, vamos criar aqui um índice um Que foi o que eu mostrei para vocês. Ah, tem um mapeamento... É... Eu consigo utilizar isso para criar um index Eu consigo passar esses campos E aí por aí vai ó, Aí tem tem a documentação ó, Monitoramento do Google Cloud com o Alasky Search Aí é... Deixa eu inserir Terminou aqui de rodar Foi inserido E aí deixa eu, é, eu Vou rodar agora mais um aqui a gente ter ainda mais dados lá Aí agora eu tô. Estou executando aqui O arquivo 256 ó. Então já está inserindo dados Lá no logic search Do Tocantins Aqui ó. palmas a gente, a gente já tem dados lá de palmos. E aí o, a própria documentação do Elasticsearch, ela oferece tutoriais é, com é, ferramentas de melhoria e, e diversas outras formas de a gente combinar essa, essa tecnologia né, com, que a gente, com os nossos serviços e a própria documentação da do Elasticsearch ela é bem ela é bem completa vai também desde a parte da instalação Aqui eu tenho um overview de da instalação e de como iniciar eu quero iniciar aqui a Elasticsearch ele me mostra um videozinho me mostra na instalação toda da Elasticsearch isso aqui, se você quiser rodar no seu, no seu, no seu ambiente, né? na sua máquina local, aí você pode instalar o Elastic Search. Mas assim, o... tem o Elastic Cloud, que é onde esse Elastic Search do auxílio emergencial que eu mostrei aqui, ele está tá hospedado, e a gente tem assim 15 dias gratuitos. E aí dá para criar uma conta, né? e aí ele tem 15 dias para utilizar o Elastic Search na nuvem. Mas se você quiser rodar na sua máquina, né, você instala, pode também rodar um docker. Nesse... É, nesse, nesse... Link do GitHub, eu coloquei lá um docker que roda Elasticsearch, é como rodar. E aí tá com tudo configurado. Aí só executar na máquina lá que ele consegue, que ele bem. Olha aqui é a parte do overview que ele mostra habilitar ah, assim a instalação é bem bem bem complexa assim um pouco né para instalar tem bastante coisa para mexer vamos lá aqui ver ah, tem a parte de search oh, search multi search assim scroll click scroll e aí ele vai é, mostrando várias informações é... aqui no no no slide também eu coloquei alguns links que são interessantes, né? tem um workshop de Zero to Hero é, sobre o Elasticsearch que também foi feito pelas pessoas lá da, do Elasticsearch tem documentação oficial, tem documentação dessa biblioteca que eu mostrei aqui, que é a biblioteca Python. É, tem como o, um link também de como o Uber utiliza o Elasticsearch. Tem até mesmo uma comparação com o MongoDB e o Elasticsearch, né? Por que, que a gente utiliza o MongoDB em um e o Elasticsearch em outro? E aí é, ele explica bem esse, esse caso, né? Porque às vezes... A gente vê assim, ah, o Elasticsearch funciona como um banco de dados. Mas aí, eu tenho informações sensíveis do usuário. Será que -se é uma boa mesmo armazenar no Elasticsearch? Será que -se eu posso combinar isso com, com um banco de dados, né? Que vai estar tá ali, é, que o propósito dele é armazenar aquelas informações. E aí, tem uma visão bem interessante também sobre isso. É, tem um blog do Elasticsearch que tem várias... É, várias informações e documentos lá que são interessantes. E a comunidade do Alas Que Para quem tem interesse em participar e e trocar informações. É, aí, a, novamente mostrando os meus contatos. É, esse aqui é o meu e-mail, julianerayal.com As redes sociais do Pai e do Pai Data. A minha também. E aí, quem tiver alguma dúvida, quiser falar comigo depois, estamos aí. Acho que é isso. São 2h25, né? Sim, incrível, muito, muito legal. Fiquei morrendo de vontade de sair daqui já tentando mexer, estudando. né Claro, no, é, não é muito a minha praia, né não sou programadora, sou curiosa, mas seu, seu panorama aí foi... Foi muito didático e eu vi que o pessoal também estava conseguindo acompanhar, colocar a mão na massa. Então, por favor, quem tiver, quem tiver questões, pode fazer, senão eu já vou fazer algumas, sabendo que a gente tem alguns jornalistas também é, aí na, no público. É, eu fiquei pensando o seguinte, né, o Elasticsearch parece ser uma ferramenta muito poderosa para a gente mexer com um volume muito grande de informação, inclusive não estruturada, porque você pegou uma base de dados estruturada, né, um, um, um CSV que tinha as colunas que estava muito ruim, né, você fez uma formatação melhor, um pré-processamento, mas eu imagino também para documentos de texto, para é, documentos não estruturados, ele também seja interessante, uma opção interessante para jornalismo investigativo isso é muito bom porque uh, tem os casos de leaks né de vazamentos de grandes volumes de documentos que eh, para você encontrar palavras-chaves encontrar pessoas envolvidas pessoas eh, nomes de pessoas cnpj's eh, palavras-chaves dentro de grandes volumes de documento pode ser uma opção interessante né isso sim sim sim é... É porque eu, eu, justamente eu trabalhei com as informações de CSV, né, que estão organizadas e tudo mais, num formatozinho mais, é, cada informação, é, ah, tem nome, tem um nicho beneficiário, e aí, mas é bastante utilizado sim, em, de forma textual, por exemplo, eu tenho um amigo que ele, ele pegou, ele fez um projeto, que justamente trabalhava com essa parte mais de texto do Elasticsearch, né? E conseguiu trabalhar bem é, com isso. Então, é, o Elasticsearch ele é uma ferramenta que possibilita que a gente trabalhe com vários tipos de dados, né? E a consulta ela seja feita nesses diversos tipos de dados também. Ah. E o Richardson, nessa linha, com grandes volumes de dados, ele está perguntando se você já chegou a configurar os shards no Elastic, trabalhar com eles. Hum, é, eu ainda não, ainda não cheguei a, a mexer com a parte do, de configuração dos shards do Elastic, né? Mas aí, é, mas é uma boa ideia, inclusive, de até mesmo criar um tutorial, né? Alguma coisa assim, mas mais para frente explicando essa essa parte mais a fundo. Bom, vamos ver se tem mais alguém querendo fazer perguntas. A gente tem mais uns minutinhos, senão também tem uma outra questão que é quando é, depois que a gente faz uma é, uma consulta, qual que como que a gente segue nesse pipeline, né? Como que você é, você vai guardar essa consulta. Então você fez essa, se você está trabalhando com um projeto de dados, né? Então você está mexendo com o auxílio emergencial. Você fez uma consulta é, e você depois quer mexer com essa, com esse conjunto de informações que você filtrou. Hum, então eu, eu mostrei aqui pelo pelo Kibana, né? Mas aqui no no Jupyter por exemplo, utilizando essa biblioteca, eu consigo ele me retorna esse esse arquivo JSON, eu coloquei aqui numa uma variável chamada result, e aí eu eu vou vou mexendo com, com essas informações. Por exemplo, eu, aí, tipo por exemplo lá no lá no meu trabalho né, que a gente trabalha com, com essa parte de fazer bastante consulta Aí eu pego uma... Eu faço uma, uma carry lá na Ask E aí eu processo, por exemplo, eu pego dentro de... o que tá dentro de hits. Aí hits. Hits. Hum, peraí que ele... Não um, aqui. Ó, aí tá fazendo a consulta. E aí ele vai me retornar aquele... O documento específico e aí eu vou eu vou eu vou trabalhando dessa forma né, pegando os valores que estão que vem nesse JSON e aí eu, tem vezes que eu pego e aí eu jogo com o um JSON eu consigo trabalhar com um pandas eu crio um, um data frame ah, é, ótimo dessa forma não e é bom que do jeito que você você montou aí para gente no, no notebook já fica no jeito para trabalhar com pandas por exemplo né então, para quem uhum. já, já trabalha com pandas, pode pegar, aí do, pegar esse fio. E, inclusive, muito obrigada por ter feito esse trabalho usando os dados do auxílio emergencial, assim, extremamente relevante nesse momento, né? dados de interesse público é, muito difíceis né? do, da forma como eles estão. Então, é extremamente relevante, não só a ferramenta que você nos, nos mostrou, mas também o objeto que você escolheu aí para mostrar para a gente. A gente te agradece demais. Se ninguém tiver mais alguma questão, a gente vai encerrar. Né? A Júlia deixou os contatos dela, a gente também segue aqui nos canais do CODA. É, quero lembrar que esse workshop vai ficar gravado, disponível, então também vai dar para rever os pontos, rever o material, rever o repositório e praticar. É, mais uma vez agradecer, é, Mário também, agradecer ao Mário que está aí, e desejar uma boa tarde a todos que sigam acompanhando a gente no CODA, e até a próxima. É, muito obrigada pela participação de todo mundo, Ai, qualquer coisa aí, estão nas redes sociais, é só falar. Obrigada, até a próxima.